Ah, eu estou emocionada, né, de ver, de, de, de se juntar junto com elas aqui, né, dizer para elas que estamos juntas, né, que somos mulheres. É... Só nós sabemos o que realmente acontece em nossas, nossas terras, né. O quanto é o medo de uma mulher ver um, o que várias outras mulheres lá fora indígena tá passando né é, sendo ameaçada pelos pelos garimpeiros por fazendeiros suas casas são destruídas e nós como do Vale do Javari a gente assiste e vê essa essa situação a gente fica medo né que essa situação venha acontecer em nossa região e por isso a gente veio Viemos para ver aqui, conhecer cada uma delas, ouvir que... suas falas. O que, que você tem medo, Silvana? De tomar o nosso, o que é nosso. De nossos direitos conquistados. Ser roubado e ninguém fazer nada mais. É isso, é o medo de mamãe. Mamãe e uma mulher. Todos os pensamentos são esses de qualquer uma, outras indígenas da minha região pensam, né? De a gente não ter mais ninguém por nós. De, de, de a gente não ter força mais. Porque a gente tá vendo o que estão fazendo aqui, né? O governo que entrou amedrontando todos, né? Um governo que tá aí. Parece que não tem pensamentos, não tem um. Um coração, coração de maldosos, pensamentos maldosos, coração maldoso. Então, meu medo, como mulheres, da gente perder o que é o mais importante para nós, que é, é, é cuidar, né? que, o, o que Canavua deixou para nós. Canavua fez a terra, o, as árvores, os peixes, os rios, os pássaros. Porque ele criou o homem, né? E a mulher, nós ser humanos para cuidar. Não foi para destruir. Para a gente cuidar. E nós indígena nós só cuida, ninguém destrói. De que que a gente ia viver? Para onde nós iríamos? Que ela é o nosso lugar. A gente não tem prédios. A gente tem maloca. A gente não tem carro, nós temos canoa. Ninguém tem um metralhador nós temos uma flecha. Uma flecha um arco que é para matar nossos os animais para nós se alimentar deles. Então é isso. Nossa terra é tudo, né? Pra gente um índio sem terra, um índio sem nada